E aí moçada, beleza? Mais uma vez Gustavo Guerra aqui na área e hoje é dia de Free Lessons. Espero que você goste dessa frase que irei lhe passar, pois utilizo muito nos meus improvisos. Então, você está com a técnica afiada? É, meu garoto, porque hoje é dia de maldade. Então vamos à frase. Ladies and gentlemen, welcome to my channel. Thank you for watching. Então a frase. Seria aqui no arpejo com salto de hands. É bem interessante para você aplicar nos improvisos. Veja só. Veja a pegada da frase. Então vamos ver no detalhe. Ladies and gentlemen, agora vamos tocar de forma lenta esse fragmento. E você pode desempenhar o padrão que você achar mais interessante, veja lá. Certo? Agora vamos colocar o two hands. O two hands funciona da seguinte forma. Então vamos lá, 10, 13, aqui na corda número 5 vamos mandar aqui o 17, ó. Aqui você pode trabalhar com Hammer On, então você bate a 10, 13 e 17. Ou numa pegada só, sem paletar nada. Ó. Pulamos para a corda número 3 e vamos mandar 10, 12. E o two hands na 15. Agora vamos pular a corda 2 e vamos mandar na corda 1, 10, 13. E o two hands também na 15. Veja como que fica esse efeito. Ladies and gentlemen! <risos> então vamos nessa! Você pode trabalhar aqui, ó, corda 3 e corda 1. Um. Agora vamos lá pra 5. Aí, ó, todas as ideias. Tá bem interessante. Então aqui, você está improvisando, bem de boa. Espera começar o compasso. 1, um, 2, três, 4. 1, 2, 3, Aí, ó. Agora vamos dar um upgrade nesse two hands, certo? Na corda número 1 um, vamos inserir a nota Lá e a sua nota Lá sustenido. Ficando da seguinte forma, aqui de forma bem tradicional. Certo? Quando você estiver desempenhando essa parte, você pode, com a sua mão direita, mandar aqui 17, 18, 17. E fazendo a volta no arpejo. O padrão do arpejo pode ser da forma que você achar mais interessante. Ó. Veja esse efeito agora juntamente com o backing track. Ladies and gentlemen. Agora vamos juntamente com o backing track. Vamos improvisar um pouco para você sacar como funciona. Mas nessa? Na contagem. Um, dois, três, 4. Só preparando o terreno para entrar a frase. Contando com outros two aqui ó, 17, 18, a variação, como eu falei, você pode fazer como você achar melhor. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa free lessons e nos vemos na próxima semana. Gustavo Guerra, Underboards, Techniques.